Hoje vamos falar a respeito da festa de Páscoa. Que legal, vai ter um fio de chocolate? Na verdade, a palavra Páscoa significa passagem. Ah tá, você está falando da passagem que o povo de Deus fez quando cruzou o Mar Vermelho, lá naquela época de Moisés? Essa é a relação que as pessoas costumam fazer, mas na verdade a passagem foi quando Deus passou pelo Egito ferindo de morte todos os primogênitos, exceto aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nos batentes de suas casas. Você não acha que essa festa é um assunto judaizante? Muitas pessoas costumam relacionar a Páscoa com a Lei de Moisés. Mas note que quando o povo foi liberto do Egito, não havia ainda a Lei de Moisés. E há quem diga que essa festa aconteceu há muito tempo antes de Moisés. Por exemplo, existe um relato no Livro de Jubileus que narra aquela prova que Deus fez a Abraão, pedindo para que ele sacrificasse o seu filho Isaac no Monte Moriá, ou seja, no Monte Sião. Abraão passou por essa prova de fé e Deus providenciou um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. O livro de Jubileus descreve que Abraão realizou uma festa de sete dias e assim ele repetiu essa festividade ao longo dos próximos anos. E aí você pode perceber a relação que existe entre o sacrifício de Isaac na época de Abraão a morte dos primogênitos na época de Moisés e o sacrifício de Jesus como Cordeiro perfeito em nosso favor, como foi descrito nos Evangelhos. Você está querendo dizer que eu tenho que sacrificar uma ovelhinha na Páscoa? E se eu for vegano? E é por isso que Jesus ensinou naquela festa de Páscoa, que ele celebrou com os discípulos, quando pegou o pão, levantou e agradeceu ao Pai, dizendo, este é o meu corpo. Foi assim que Jesus partiu um pão sem fermento, que pode ser feito com a farinha de alguma semente e azeite. Um outro item que Jesus nos ensinou a lembrar é o sangue dele, que é representado pelo suco de uva ou vinho, que representa a nossa salvação a nossa libertação. De acordo com a Lei de Moisés, a festa de Páscoa abre os sete dias da semana de pães sem fermento. Um outro ingrediente que também é relatado na Lei de Moisés são as ervas amargas, que os judeus costumam comer mergulhando em água e sal, representando as lágrimas derramadas no tempo de escravidão do Egito. Existe também uma atividade interessante que pode ser feita com as crianças, que é o momento da retirada dos pães com fermento de casa. Como um modo de sinalizar que devemos tirar o fermento do pecado, o fermento da hipocrisia das nossas vidas. E é por isso que os pães asmos podem ser entendidos como se fossem os pães da santificação. Eu quero comer do pão e beber do cálice para ficar mais santo. É importante que você perceba que não é participando de um ritual que você vai se aproximar de Deus. Entenda que esses elementos como o pãe sem fermento, ervas amargas e o cálice da aliança representam símbolos para que a gente venha a ser ensinado por Deus a respeito de verdades espirituais. E você não deveria se sentir mais perto de Deus, mais longe de Deus ou inclusive capaz de julgar o próximo porque ele não faz como você faz? Porque esses elementos da cerimônia são usados para nos ministrar no Espírito. Eles não são essencialmente espirituais. E no fundo, não importa se você vai celebrar a festa ou como você vai celebrar a festa. Você pode fazer esse cerimonial como os judeus fazem, ministrando um ritual muito longo, que costuma ser chamado de Ceder de Pessah. Você também pode fazer um cerimonial mais rápido, como os judeus fizeram quando saíram do Egito e comeram a Páscoa apressadamente. Uma outra possibilidade também é fazer uma Páscoa parecida com aquela que Jesus fez, em que ele simplesmente trouxe um foco para o corpo dele, representado pelo pão, e o sangue dele, representado pelo cálice. Naquela Santa Ceia, Jesus também ministrou uma lavagem de pés aos discípulos, que também pode ser uma boa estratégia para ministrar a respeito de purificação. Uma outra coisa que Jesus fez naquele dia foi expor quem era o traidor. Isso que tem relação com colocar o pão com fermento para fora. A celebração de Páscoa também pode ser uma estratégia para substituir aquele ritual de consumismo e deleite nos prazeres do chocolate, por uma festa em que o foco não é a comida, mas sim realidades espirituais que estão contidas nos elementos da festa. Nesse sentido, a festa de Páscoa pode ser usada como uma estratégia para realizar uma inversão cultural, baseada numa mudança de mentalidade, em que você pode sair da condição de contaminação com os prazeres do Egito e pode passar a valorizar outras coisas mais importantes, como a libertação e a santificação. Se você tem interesse em refletir mais a respeito desse assunto, compartilho com vocês a música A Passagem da Banda Dispensado. Que está sendo lançada hoje e você pode encontrar na descrição desse vídeo Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de fazer a inscrição no canal E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Falou!